E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver alguns exemplos do Teorema do Resto. E aqui eu tenho o gráfico de uma função polinomial que é y igual a p de x. E queremos saber qual é o resto da divisão de p de x por x mais 3. E, claro, a sua resposta deve ser um número inteiro. Basicamente, aqui nós precisamos utilizar o Teorema do Resto. E o que ele diz? Simples. Se dividirmos p por e o resto dessa divisão é um r, que eu vou chamar de k, é possível chegar nesse valor de k para o valor que torna esse resultado aqui zero. E qual é o valor que torna x mais 3 igual a zero? Menos 3. E, com isso, se calcularmos o valor numérico de menos 3 nesse polinômio, ou seja, p de menos 3, isso vai ser igual a k. Que é o resto. Esse é um meio de calcular o resto da divisão. Basicamente, você olha para esse polinômio do primeiro grau. Iguala ele a zero, resolve essa equação, que, nesse caso, encontramos menos 3, e calculamos o valor numérico desse menos 3, que vai nos dar o valor do resto. Esse é o teorema do resto. Então, qual é o resto da divisão de p de x por x mais 3? É p de menos 3. E, olhando o gráfico, podemos ver que p de menos 3 é igual a menos 2, ou seja, o k é igual a menos 2. Vamos fazer outros exemplos? Aqui temos que p de x é igual a x quarta menos 2x3 mais kx ao quadrado menos 11, onde k é. É um número inteiro. p de x dividido por x menos 2 tem resto 1. Qual é o valor de k? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. Essa segunda parte diz que p de x dividido por x menos 2 tem resto 1. E o que isso significa? Nos diz que p de 2 é igual a 1. Mas por quê? Simples, é só olhar para o polinômio do primeiro grau. Qual é o valor que torna ele zero? 2. Mas se você não quiser adivinhar, você pode pegar ele aqui e colocar x menos 2 igual a zero e resolvendo, você descobre que x é igual a 2. Ou seja, o valor que torna esse polinômio igual a zero é o 2. E se nós calcularmos o P desse valor, que nesse caso é o P de 2, isso vai ser igual o resto da divisão desse polinômio por esse aqui. Uma outra informação que o exercício dá é o P de x, e podemos utilizar ele para determinar o k. Como? Substituindo esse 2 no lugar do x e igualando a 1. E se fizermos isso, ficamos com 2 a menos 2 vezes 2 mais k vezes 2 menos 11 igual a 1. Agora, temos uma equação, né? Basta resolvermos e vamos encontrar o valor de k. 2 quarta é igual a 16 menos, aqui, 2 cubo dá 8, vezes menos 2 vai dar menos 16, mais, 2 ao quadrado dá 4, vezes k, vai ser mais 4k, menos 11, igual a 1. E, simplificando, podemos cancelar esse 16 com esse menos 16, e aí sobra 4k menos 11 igual a 1. E se somarmos 11 a ambos os membros da equação, vamos ficar com 4k igual a 1 mais 11, com isso, ficamos com 4k igual a 12. E aí, podemos simplificar ambos os membros dessa equação por 4 e ficamos com k igual a 12 dividido por 4, que é igual a 3. E podemos colocar aqui. Vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo para isso ficar bem claro. Aqui temos um polinômio P de x e também temos vários restos de quando dividimos P de x por cada um desses polinômios do primeiro grau. E o que queremos saber é qual é o valor de P de -4 e de P de 1. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Vamos lá, então. Primeiro, vamos pensar no p de menos 4. Ele é o resto quando se divide p de x por qual valor? Pode ser que você tenha pensado em x igual a menos 4, mas essa não é a resposta correta. Esse aqui é o resto quando se divide p de x. Por x mais 4. E olhando as informações, podemos ver que p de x dividido por x mais 4 tem um resto igual a 3, ou seja, o p de -4 é igual a 3. E pensando do mesmo jeito, p de 1 é igual ao resto quando se divide p de x por x 1. E, olhando as informações, podemos ver que quando P de x é dividido por, x 1, o resto é igual a zero, ou seja, o P de é igual a zero. Vamos fazer um último exemplo para ver se isso ficou bem claro? E temos o seguinte aqui. P de x é um polinômio. Alguns valores de P de x são de menos 3= 0, p de 0 igual a menos 1 e p de 3 igual a 5. Qual é o resto da divisão de p de x por x menos 3? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Sabemos, pelo teorema do resto, que o resto da divisão de P por x menos 3 é igual a P Lembra? É só você pegar o polinômio do primeiro grau, igualar a zero e resolver, e você vai ter o valor numérico que vai te dar o resto. E P é igual a 5, ou seja, aqui colocamos 5. Por fim, temos aqui qual é o resto da divisão de Px de por x? Parece que é bem simples, né? Mas é bem capaz de, nessa aqui, você dar uma travadinha. Isso porque esse x pode representar x menos zero ou x mais zero. Independente de ser um ou outro, para calcular o resto, basta você calcular p de zero, e que é igual a menos 1, ou seja, aqui é menos 1.